Oi pessoal, tranquilidade, beleza? Aqui é o professor André do canal Matemática Chata trazendo para você mais um vídeo sobre regra de três composta, beleza? Vamos lá, a questão? Veja bem, durante 18 dias de para dias, trabalhando 7 horas por dia, HD, 25 arquivistas igualmente eficientes, vou colocar aqui D como trabalhadores, né, conseguem arquivar 750 documentos, 750 DOC Aqui, tá? Quantas horas por dia? Olha aqui o X em HD né Durante 30 dias Olha lá D30 uh, 20 desses arquivistas Arquivarão 900 documentos Então eu tenho mais aqui agora 25 trabalhadores 900 documentos, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá armar essa continha Ou não, fazer o jogo de setas, né? A gente joga aqui na grandeza desconhecida a seta para baixo para efetuar aí a comparação entre as demais. Então, eu tenho que 25 trabalhadores trabalharam 7 horas por dia. 20 trabalhadores vão trabalhar mais horas por dia para efetuar o mesmo serviço, ok? Ora, 25 fizeram 750 trabalhando 7 horas. Ora, 20 para fazer 900 vai se levar mais horas não é não? Ou o serviço né, com 20 trabalhadores se levará é, mais horas para ser efetuado. Então, isso aqui é: diminua aqui a, a quantidade de trabalhadores, aumenta o tempo, isso aqui será inversamente proporcional. Inverso, beleza? Inversamente proporcional. 750 documentos foram feitos em 7 horas. 900 documentos é um número maior levará. Uh, mais tempo, né, não? Mais tempo para ser feito. Então, isso aqui será diretamente proporcional. Então, tá aqui, ó. Diretamente proporcional. As setas possuem o mesmo sentido, ó. Ok? Ora, 18 dias, né, cada dia trabalhando-se aí 7 horas por dia, tá? Cada dia trabalhando 7 horas. 30 dias vai se trabalhar quanto? Vai -se trabalhar menos horas, Ok? A aumenta a quantidade de dias, diminui o tempo em horas de trabalho, ok? Então, isso aqui será inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? Então, gente, vamos armar aí essa continha, tá? Então, eu tenho que 7 sobre x será igual. Olha aqui, né? Inversamente proporcional. Então, vai ficar 30 sobre 18, ou 30 dividido por 18. Aqui, também inversamente proporcional, é 20 sobre 25. E, né, e essa aqui é diretamente proporcional, então vai ficar 750 sobre 900. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, subir aqui. Eu tenho que 7 dividido por x será igual, simplificando aqui por 6, eu tenho 5 terços. Agora, eu vou dividir 30 por 6 e 18 por 6. Dá 5 terços. Multiplicado por 20 sobre 25, divido tudo por 5. Então, 20 por 5 é 4. 25 por 5 é 5. 4 quintos. Aqui, ó. Divido tudo por 10. Corto o zero aqui. 75 sobre 90. Tá? Divido tudo por 5. Aqui vai dar 15 sobre 18. Tá? Ora, 15 sobre 18... 15 sobre 18, dividido tudo por 3, vai dar 5 sextos. Ok? 5 sextos. Então, eu tenho que 7 sobre x será igual, aqui, corte 5 com esse 5, 4 terços vezes 5 sextos. Beleza? Então, eu tenho que Tenho que 7 sobre x será igual a 20, né? Ou então aqui, ó, divido 4 com 6, vai dar 2 terços. Então, eu tenho que 2 terços vezes 5 terços, beleza? Isso vai dar o quê? 7 sobre x é igual a 10 nonos, beleza? Então, 9, passa aqui, ó, multiplico 7 por 9. Vai dar 63. Vou colocar aqui 7 vezes 9 é igual a 10x, né? Multiplica aqui. Onde isso aqui vai dar o quê? Ah, 63 igual a 10x. Ora, x será igual a 63 dividido por 10, né? x será igual a 6,3 horas, ok? Beleza, pessoal? Ora, e o que é 6,3 horas? É 6 horas. Vou colocar aqui. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? 6 horas, né? Aí eu pego 0,3 aqui, ó. 0,3. Multiplica aqui, ó. 0,3 por 60. Aí, 0, 0 ,6 vezes 3, 18. E aqui, 1, tá? Então, aqui baixa essa vírgula, 18. Então, dá 6 horas e 18 minutos, OK? Então meu X é 6 horas e 18 minutos, ou seja, 6,3 horas ou 6 horas e 3 décimos é igual a 6 horas e 18 minutos, OK? Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, espero que tenham relembrado algumas coisas de mais básicas, né, da matemática. E, claro, continuem curtindo, continuem se inscrevendo, continuem participando, continuem comentando. É muito importante para nós, aqui a participação ativa de vocês, beleza? Até o próximo vídeo.